Olá! Nesta aulinha nós vamos aprender sobre as sílabas. Mas o que é uma sílaba? Uma sílaba é uma partezinha de uma palavra. É como se a gente pegasse uma palavra e cortasse ela em pedacinhos. Veja a palavra casa. Assim como qualquer palavra, ela é dividida em sílabas. Ou seja, a gente separa assim. Ca-za. Aqui tem uma sílaba. E aqui tem outra sílaba. Então, a palavra casa tem duas sílabas. Ca-sa. Isso! Vamos ver outra palavra? Aqui temos a palavra pato. E nós vamos dividi-la também. Claro! Se separa assim. Pa-to. E pato tem duas sílabas também. Assim como a palavra casa. Vamos ver mais algumas palavras com duas sílabas. Boca. Também tem duas sílabas. bo Cá, beijo, Dei -jô. Aqui está maçã. Também tem duas sílabas e se divide assim. Maçã. Aqui temos a palavra amor. Como se separa em sílabas a palavra amor? É assim. Amor. Aqui temos a palavra azul. E como se separa? A-ZUL! E as palavras maiores têm mais sílabas? Sim! Veja a palavra MORANGO. MORANGO se divide assim. MO-RAN-GO. E tem quantas sílabas? É só contar. UMA, DUAS, TRÊS. MORANGO é uma palavra que tem três sílabas. Vamos pegar outra palavra? Aqui temos a palavra boneca. Como se separa em sílabas? É assim, ó. bo né, ca Boneca. Aqui nós temos coração. Co-ra-ção. Aqui a palavra ameixa. A-mei-cha. Muito bem! E agora o desafio é maior. Vamos ver palavras com quatro sílabas? Vamos? Temos aqui a palavra abacate. Como se separa em sílabas a palavra abacate? É assim, ó. A-ba-ca-te. Abacate. Muito bem. São quatro sílabas. E agora temos esta palavra. Violino. Como se separa em sílabas a palavra violino? É assim, vi, o, li, no. Isso, muito bem, que legal. E é desse jeito que as palavras são formadas. E você sabia que tem palavras maiores que essas ainda? Sim, mas fica para outra aulinha, tá bom? Gostou de aprender? Que bom! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Um abração para você, até a próxima!